Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sou a Dama do Gesso, passando por aqui para mostrar a finalização da nossa casa. E a gente fez um experimento aqui muito legal. Eu não sei se vocês sabem ou se eu falei, né? A gente tá com as tintas da Sherry Williams aqui. E o mais legal, que eles mandaram pra gente os três níveis de tinta. A gente tá com a Quentone, que é a tinta da linha econômica, tá certo? A gente tá com a nova cor, que é a tinta da linha intermediária. E a gente tá com a Metalatex, que é a linha premium que eles têm, né? Super, hiper, mega premium. Mas aqui é eles falam que é mais indicada pra, pra drywall, né? É a nova cor, que é a linha intermediária. E eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que... Tá? Lembrando o nosso quarto. A gente não aplicou massa corrida na casa, tá? A gente pintou sem massa corrida. Olha só que legal. E aí, pessoal? Vocês não sabem quem acabou de chegar, que eu parei o vídeo. Maminha! Não. Maminha especialista em pintura, seja já virou no vídeo né? Ela tem um vídeo sobre pintura fenomenal, se você nunca viu, vai lá correndo ver. Nesse quarto aqui, a gente aplicou a quentone, né mamis? Foi, é tinta econômica. Tinta econômica. E olha só que interessante, a gente não aplicou essa corrida, tá? A tinta aqui tá fresca, a gente tá vendo as fitas marcando. Quando ela seca, some. Mas o que, que é interessante? É uma tinta da linha econômica, mais barata, beleza? Mas a gente vai ter que dar três demãos. Essa é a segunda, não deu o cobrimento total de ter que aplicar a terceira, né, Mamis? É isso. O problema da tinta econômica que o pessoal sempre esquece de fazer a conta é que você acaba tendo que pintar mais vezes. Gasta mais tinta, gasta e mais, mão de mais de obra. tempo e mais mão de obra. Beleza. Vamos ver como é que estão os outros quartos aqui? Então, aqui no banheiro a gente usou a Metalatex. Por quê? Metalatex é uma tinta que é lavável, né, mãe? É lavável. Pode passar água que não tem problema. Então se você tem um banheiro, você pode fazer tipo aqui, ó. A gente fez cerâmica só até um metro e meio, assim, no box, tá? A gente botou três cerâmicas de 50 e o resto você pinta normal. E você pode ter um meio colorido, azul, igual o nosso, super bonito. E mudar de cor de vez em quando, encher o saco do azul, bota outra cor. <risos> e você vê que essa tinta, né, ela é super resistente pra área úmida. Você pode botar sem nenhum tipo de problema. Aí vocês veem a diferença, né? Aqui tá com a segunda demão e olha o nível do cobrimento. Tá pronta, não precisa fazer tá nada. E aqui a gente também não botou massa corrida, tá? Muita diferença. E aqui no nosso terceiro experimento, a gente está com a nova cor, que é a tinta mais indicada para a mano né, Manos? É, tinta standard né? Intermediária, e que eu estou falando. Ela é uma intermediária, <risos> isso. E ela é uma tinta que tem uma qualidade quase igual a Metalatex, com a única diferença é que ela não é tão lavável. Mas em termos de recobrimento, ela é tão boa quanto só. a Metalatex. E aí eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente só aplicou uma de mão. E olha só como é que tá Parece tudo pronto, né? Vocês aí na câmera e falam assim: ah, na câmera esconde. Não, a gente vai aplicar mais uma demão pra ficar super, hiper, mega maravilhoso, né? Isso. <risos> Mas você vê que com uma demão já deu um mega cobrimento. Então, né, essa é uma tinta que você aplica a primeira demão bem bonita, caprichada, e a segunda pss, só rolar facilmente, que já dá o cobrimento total. Então, vocês veem. Todas as tintas da mesma marca do mesmo fabricante. Porém, são níveis diferentes. Tem um nível mais econômico, um nível intermediário e aquela prêmio assim, bonitona, né? Que é lavável. <risos> Mas todas elas de excelente qualidade. Você só precisa entender. Porque às vezes você fala, ah, vou comprar a tinta mais baratinha de todas. Aí você vai gastar mais mão de obra e mais material. Então, por isso que nem sempre a mais barata é a mais barata mesmo. É nesse momento que eu falo que o pessoal se confunde na hora de fazer orçamento. Mas você que tá me acompanhando não vai e já tem a dica pra fazer tudo certinho, bonitinho. Então, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas. Tá acabando, né, Helena da Roça, gente? Não vamos perder, então, o final do nosso especial. Beijinhos, galera. Tchau, tchau.